O Politécnico da Guarda desenvolveu um modelo e um método de produção de viseiras que garante ter várias vantagens em relação à impressão 3D. Através do corte a laser, além do processo ser muito mais rápido, são produzidas viseiras mais fáceis de limpar e desinfetar. O Politécnico da Guarda está a ceder as viseiras produzidas no laboratório de fabricação do Instituto aos profissionais que delas necessitam. A opção pelo corte a laser no desenvolvimento com processos científicos destas viseiras foi a opção tomada desde logo no laboratório de fabricação do Politécnico da Guarda pelas múltiplas vantagens identificadas em relação à impressão 3D. A impressão 3D apresenta portanto, mais rugosidade e o acrílico portanto, é perfeitamente desinfetável, facilmente lavável. Este modelo que tem estado em desenvolvimento Uh, portanto demora cerca de dois minutos a ser recortado, uh, enquanto que se fossem uh, tecnologia de impressão 3D, uh, que é mais vulgarmente conhecida por FDM, uh, que é a deposição de fio, uh, demoraria cerca de uma hora ou até mais. O processo começou pelo design, com a ergonomia a ser compatibilizada com a resistência. Foi detectado que uh, haveria portanto, mais mais problemas em relação a esta região e em relação a estas regiões, portanto, este modelo já, já, portanto, já foi melhorado e, portanto, é um processo iterativo, em que passa do, do, da modelação tridimensional, portanto, do desenho deste tipo de computador a três dimensões, para um processo depois de, de teste também em computador, mas que, tem, que está relacionado com a solicitação. E poder utilizar na parte descartável uma simples folha de acetato, Furada com um normal furador, foi outra das preocupações que os primeiros utilizadores começaram desde logo por destacar a par com as outras características. A sua leveza portanto, ele é muito leve e, e portanto, é, é confortável na sua utilização. E também é muito facilmente lavável e desinfetável. Pelo... Pelo que é reutilizável, portanto, podemos continuar a utilizar todos os dias. É, é, portanto, no caso de ser necessário substituir a folha da STAT, é, é só substituir a folha da STAT. O Politécnico da Guarda assume tudo isto como o cumprimento de uma das suas missões. O Instituto Politécnico da Guarda assumiu a responsabilidade cívica de transmitir a ciência que produz à comunidade. Existe aqui uma capacidade tecnológica de investigação e de desenvolvimento que pode, e é o caso concreto, ser colocada à disposição de necessidades concretas. De igual modo, podemos colocar este conhecimento do IPG ao serviço das empresas e de fábricas que queiram desenvolver produtos, que queiram desenvolver produtos comercialmente portanto, inovadores. Por enquanto, estão a ser produzidas aqui mais de 100 viseiras por dia, que estão a ser cedidas a profissionais de saúde, de segurança e de socorro e também a funcionários dos lares da terceira idade. Mas o Instituto Politécnico quer aumentar a produção assim que consiga ultrapassar o principal constrangimento. Neste momento, a nossa ação vai ser concentrar precisamente a produção para as unidades de saúde, onde há maior necessidade, e também para outras instituições onde há um elevado risco de contágio, como é concretamente o caso dos lares.